Olá, sejam bem-vindos à nossa videoaula. Essa é a nossa playlist de videoaulas sobre o Enem, de algumas questões que já caíram em Enem e podem voltar a cair no Enem. Então vamos lá, fica de olho, aprenda as dicas e preste atenção porque esses conteúdos são conteúdos fixos né, que contém na grade do Enem, que sempre está caindo no Enem de uma forma, numa pergunta ou de outra. Então vamos lá. Então vamos lá, presta atenção, questão de prova. Então a questão do Enem de 2010. A usina hidrelétrica de Belo Monte será construída no rio Xingu, no município de Vitória de Xingu, no Pará. A usina será a terceira maior do mundo e a maior totalmente brasileira, com capacidade de 11,2 mil megawatts. Né? Os índios do Xingu tomam a paisagem como seus cocares, arcos e flechas em Altamira, no Pará. Agricultores fecharam estradas de uma região que será inundada pelas águas da usina. Então, a gente tem a pergunta. Os impasses residenciais e desafios associados à construção da usina hidrelétrica de Belo Monte estão relacionados? Alternativa A. Ao potencial hidrelétrico dos rios do norte e nordeste, quanto comparados às bacias hidrográficas da região sul, sudeste e centro-oeste do país. Alternativa B. A necessidade de equilibrar e compatibilizar o investimento no crescimento do país com os esforços para a conservação ambiental. alternativa C. A grande quantidade de recursos disponíveis para as obras e a escassez dos recursos direcionados para o pagamento pela desapropriação das terras. Alternativa D. Ao direito histórico dos indígenas à posse dessas terras e à ausência de, reconhecimento, de recolhimento desses direitos por parte da, das, das empreiteiras. Alternativa E. Ao aproveitamento da mão de obra especializada disponível na região norte e o interesse das construtoras na vida de, de profissionais na região sudeste do país. Então, qual dessas alternativas vocês acham que está correta? Então, na pergunta, os impasses resistentes e desafios associados à construção da usina hidrelétrica de Monte Belo estão relacionados com a necessidade de equilibrar e compatibilizar o investimento no crescimento do país com os esforços para a conservação ambiental, que é a alternativa B. Né? A demanda de energia elétrica no Brasil cresceu nas últimas décadas com a intensa urbanização em todo o território nacional. Contudo, a oferta não acompanhou esse crescimento, levando o governo a investir na construção da usina hidrelétrica na bacia Hidrográfica da Amazonas, local de subsistência de índios, ribeirinhos e agricultores, que será de, é, devastada para a construção da barragem. Dessa forma, nascem os conflitos em torno das, da causa ambiental e social na região. Então, a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no curso do rio Xingu, vem, é, vem gerando muita polêmica no que se diz respeito à questão ambiental e à questão energética. De um lado, as populações tradicionais e as indígenas bem como ativistas e grupos ambientais que questionam impactos da construção dessa usina. De outro lado, o governo e outros ativistas que defendem a sua construção em prol do aumento da produção de energia no país. E por fim, dos temores de uma eventual crise energética. Uma vez concluída, Belo Monte se tornaria a segunda maior usina hidrelétrica do país. A maior 100% brasileira e a terceira maior do mundo segundo o dado do governo federal só que o que acontece nessa região para se construir uma, uma hidrelétrica é onde essas pessoas moram agricultores indígenas são muitos quilômetros quadrados de terras que serão alagados isso não afeta só os indígenas, só os agricultores daquela região, mas afeta também a, a fauna e a flora daquela, daquele lugar. Algumas espécies, alguns animais, alguns peixes, né, alguns animais vivos, algumas plantas que tem naquela região que está sendo alagado, que foi alagado, para a construção dessa usina hidrelétrica. né? Então, as características do projeto A usina de Belo Monte está sendo construída ao longo do, do rio Xingu, na região norte do país Aproximadamente a próxima cidade de Altamira, no Pará E custará cerca de 25 bilhões Só investimento para construir né? Sua construção envolve a elaboração de três sítios né? Belo Monte, Vista, é, Bela Vista e Pimental no sítio Pimentel serão implantados o vertedouro e o barramento. Né? O sítio Belo Monte ficará a casa de força principal e o sítio de Bela Vista será instalado um vertedouro complementar. Né? As críticas, a polêmica gerada em torno da construção da usina reexiste nos impactos ambientais por elas causados, bem como o fato de que a barragem e a construção afetará diretamente a morada de grupos indígenas e populações ribeirinhas. Né? Diversos grupos ambientais alertam para os impactos causados na construção da hidrelétrica no Vale do Xingu. Né? Cerca de 100 quilômetros do trecho do rio terão sua vazão reduzida e poderão até secar. Então, esses são assuntos que devem ser abordados porque sempre está caindo questões ambientais, questões políticas, sempre estão caindo nas provas do Enem. Então, a gente tem que ficar atento. Tá bom? Então, preste atenção que agora vem outra questão de prova do Enem de 2012. Então, vamos lá: Enem de 2012. Reconhecendo a importância da atmosfera para o equilíbrio térmico da Terra, é possível prever que a modificação em sua composição pode acarretar um desequilíbrio na manutenção da vida. Realizar amplo reflorestamento no planeta é uma forma de reduzir o efeito estufa e conter o aquecimento global. Aí as questões. A pergunta, esse procedimento baseia-se na hipótese de que o aumento das áreas de floresta promove A. Absorção de CFC, gases responsável pela destruição da camada de ozônio. Alternativa B. Aumento de gás carbônico no solo, diminuindo a emissão de gases metano para a atmosfera, causando resfriamento da superfície terrestre. Alternativa C, maior disponibilidade de combustíveis fósseis, diminuindo o, fornecimento, o fenômeno da inversão térmica. Alternativa D, redução da radiação ultravioleta causada pela liberação de gás oxigênio resultante do processo fotocinético das, dos vegetais. Alternativa E, retenção do carbono pelas árvores com diminuição de gás carbônico atmosférico, o qual acentua o efeito estufa. Qual dessas alternativas você acha que está correta? Então, a alternativa certa para, para a pergunta, esse procedimento baseia-se na hipótese de que o aumento das áreas florestais de florestas promove a retenção do carbono pelas árvores, com diminuição do gás carbônico atmosférico, o que acentua o efeito estufa. Né? Essa é a resposta certa da pergunta. Por quê? Porque você vendo aqui, retenção do carbono pelas árvores, né? A retenção do carbono, ou também chamada de sequestro de carbono, é um processo de remoção de gás carbônico, né? Que esse processo ocorre principalmente nos oceanos e nas florestas e outros locais onde os, orga os organismos, por meio de fotossíntese, conseguem capturar o carbono e lançam o oxigênio na atmosfera. E a captura, né? do carbono que segurando o gás carbônico que é o CO2 evita-se assim sua emissão e permanece na atmosfera terrestre né? o desmatamento é um forte contraventor do sequestro pois diminui o efeito desse, de, desse quando elimina o número de seres que fazem a fotossíntese né? então quando tem aqueles... Aquelas queimadas que queimam as plantas, as árvores, né? eliminam toda aquela fumaça, todo aquele gás carbônico nas queimadas, né? porque não tem mais aquelas plantas fazendo a fotossíntese que é prender, sequestrar o gás carbônico e liberar o oxigênio para a atmosfera. Tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. O que, que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que, que você achou da aula, se ficou alguma dúvida, se eu consegui esclarecer o assunto. Qualquer coisa você deixa aqui nos comentários, deixa seu like ou dislike para mim saber se você tá gostando ou se não tá gostando, se você tiver alguma sugestão que pode melhorar. Se algum tema de alguma matéria diferente, a não ser coisa do Enem, qualquer coisa, é só deixar aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo e a gente se vê na próxima aula.